ar-condicionado anti-mosquitos, pode ser útil, sim, coloque-o pelo menos a 16 graus para que faça efeito e não se esqueça, redes mosquiteiras para baixo.